Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição para você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro. Assim. É... Você é contra o inquérito das fake news? Sou. Eu também. Acho que esse inquérito meu, é sem pé nem cabeça e é o Estado simplesmente policialesco que eu não quero ver. Mas quando você, por exemplo, pressiona Instituto de Pesquisa porque o resultado não foi a seu favor, querendo de alguma forma colocar a Polícia Federal para investigar em Instituto de Pesquisa, para mim é a mesma coisa. Ah, para mim o Instituto de Pesquisa... É Estado Mesquim. policialesco. Com certeza. Com Aí certeza. você vai me falar o seguinte, mas Paulo, as pesquisas erraram, você é louco, há um conluio, há uma bandidagem ali e tal. Beleza. Você também está falando da BrasMarket? que deu Bolsonaro com 45% e Lula com 30%, Sim. vamos, vamos jogar todas. Sim, sim. Então, assim, não é só data folha. Nós tivemos um, uma, umas pesquisas absais, é é todas divulgadas, <risos> divulgadas pelo Bolsonaro, que mostrava ele em primeiro turno. Uhum. Segundo ponto, se eu sou liberal, como eu sou, eu acredito nisso, quanto menos intervenção estatal para mim é melhor, essa, essa, essa é uma das minhas bases, assim. Como é que se resolve o problema das pesquisas? É o Estado regulamentando? Não. Não. É você simplesmente enxergando que o livre mercado é a maior potência que pode existir e há uma crise de confiabilidade das pesquisas eleitorais que dá oportunidade para uma empresa com habilidade criar um produto que pegue essa confiabilidade, que foi, por exemplo, o que a Jovem Pan fez. Mesma coisa. Idêntica. É verdade. Só que no ramo da Havia mídia. Havia uma crise de confiabilidade ali, um público órfão, a Jovem Pan foi lá, criou um produto e pegou esse público. Da mesma maneira, hoje, as pesquisas eleitorais carecem de uma empresa que faça justamente isso. Agora, o, a solução que as pessoas enxergam passa pelo Estado policialesco, da Polícia Federal, da, de uh, regulamentar pesquisa. O que é regulamentar pesquisa, gente? É, eu... <risos> Qual é, no... é o pressuposto da regulamentação da pesquisa? Baseada Não, no quê? Desenvolver um método científico para pesquisa e <risos> tornar padrão? Então, mas isso é científico? Bom, se o método é... Não sei. Funciona, né? Sei. Então, mas, por exemplo, é, eu acho que isso é censura. Eu acho que é um problema porque você impede que novos métodos sejam desenvolvidos, que sejam talvez mais eficientes, Exato. porque você está preso ao sistema... Exato, e a ciência ela é mutável diariamente. Sim, sim, então, sim. Então, é, se uma pesquisa, ela errou entre as... É, é, entenda o seguinte, o monarque, não estou defendendo os institutos de pesquisa, tá? É, obviamente, defendendo... são corrompidos. Eu estou defendendo a liberdade, <risos> sim. ponto. Só que essa questão dos corrompidos, isso é uma acusação que você faz que ela é subjetiva. Como é que você vai julgar essa subjetividade? Bom, eu não tem provas, né? Isso, você não tem provas, você está fazendo A uma não acusação subjetiva. que eles subjetiva. erraram bastante. Não, então, mas mas vamos lá, vamos pegar, vamos pegar, vamos ser muito honestos aqui. Vamos pegar os dados do Datafolha e do IPEC de sábado para presidente da República. Acertou no Lula acertou na Simone Tebet. Mais ou menos, deram 50 pro Lula, né? Tá, dentro da margem. Ah, tudo bem. Ué, mas margem de erro tá aí para isso. Mas o, o, o deram o Bolsonaro 37 e foi 36. Então erraram praticamente aí 5, 6 pontos no Bolsonaro. É, foi 43. Beleza, ok. Ah. Erraram especificamente no Bolsonaro. E você vai me falar o seguinte, estão mancomunadas tudo contra o Bolsonaro. Beleza, vamos pegar Rio Grande do Sul. O que, que aconteceu no Rio Grande do Sul? Não sei. Colocou o candidato do PT com baixíssimas intenções de voto e o candidato do PT quase tirou o Eduardo Leite do segundo turno. Ou seja, esquerda para baixo e uh, a direita lá em cima. Vamos pegar Bahia. Quem paga mais ganha o resultado que quer, cara? Então não é para esquerda. Então beleza. Não é quem a premissa... paga mais. Então a premissa tá errada. Mais ou menos. Porque... Quem fala que as pesquisas eleitorais só beneficiam a esquerda é que segundo essas, né? segundo... a maioria foi beneficiando a esquerda. Não, mas eu não posso olhar a pesquisa apenas presidencial, eu tenho que olhar todas para ver se houve uma certa organização, porque é o mesmo instituto que está fazendo. Mas, mas, tipo, óbvio que a, a pesquisa presidencial é a mais importante, né? Que se fosse mas a pesquisa coisa... presidencial errou cinco pontos apenas. Para um candidato, Pô, ele errou dois pontos acima para então, um. Então, mas, mas espera aí. não faz sentido. Tá não, ligado? lógico que faz sentido, faz todo sentido. É, é, é uma você estatística, leu a se você pesquisa tem uma estatística de que sábado, te dá uma foto errada da não, situação. É uma não, estatística não. Ruim. Você leu a pesquisa de sábado, de se eu li completamente. Não, você viu minimamente os dados da pesquisa de sábado. A pesquisa de sábado dava 15% do eleitor podendo mudar o seu voto, hum. ou seja, você decidiu o voto no Ciro Gomes, mas você pode mudar amanhã? Posso. E existe um fenômeno de uma galera que na fila da urna para para pensar em quem vai votar e muda o voto. Existe então, isso. Então você acha que os institutos de pesquisa fizeram o trabalho correto, só que, não, eu acho caso, que... acabou, calhou de um o acho... funcionário parecer desfavorável no... Não, eu acho o seguinte, eu vou, eu vou tentar formular a minha, a minha, o meu raciocínio. Eu acho que não há como provar o conluio que estão acusando. Claro. E eu acho que este conluio ao longo das pesquisas que estão colocadas em vários estados demonstra um negócio um pouco diferente. E aí você vai falar o seguinte, pô, a pesquisa errou para o Bolsonaro especificamente. Nós tínhamos 2% de indecisos e tínhamos 15% daqueles que declararam votos poderiam mudar. Agora, você vai me falar o seguinte, pô, Paulo, mas você acha que os métodos estão certos? Claro que não. Eu, nós tivemos métodos que erraram algum, algum, de alguma maneira. Isso é óbvio. Isso está claro. E você acha que eles são acidentais Agora, ou propositais? Não Essa é a sei. Questão. Então, mas como que se prova isso? Não, Esse eu é não estou querendo... A gente não está querendo provar não, nada. Eu a gente não tô só está querendo... fazendo o brasileiro acordar aqui, as pessoas manipulam você, pesquisa está à venda. E tá mano. tá o monarque, O meu ponto é o seguinte. Eu tenho receio de descredibilizar por completo os institutos de pesquisa, porque no momento em que você descredibiliza por completo os institutos de pesquisa, você perde um pilar básico da democracia que é pesquisa. Mas é fácil eles, eles recredibilizassem. -re Qual? Acertando. Mas você interpreta pesquisa como mãe de Ná. Eu não acho que pesquisa é mãe de Ná. Não, não. Se estivesse próximo da margem de erro mas, mas não estava próximo Monar, da margem de erro. Você tem que Eu interpreto pesquisa. Entenda o seguinte. As pessoas elas enxergam... A pergunta que mais me faz é o seguinte, você acredita em pesquisa? E eu acho que essa pergunta já está errada. Porque quando você acredita em algo, você tem crença. Se você tem crenças você tem fé. E uma pesquisa não serve para você ter fé no resultado serve para você compreender o resultado não seu argumento você é... precisa compreender o resultado de uma pesquisa não você ter fé dizendo eu acredito ou não acredito não eu, eu compreendi se você analisar as pesquisas de sábado elas já mostravam uma curva ascendente do bolsonaro tanto é que na semana o bolsonaro já cresce três pontos para cima o que que eu enx... o que que o paulo enxerga de pesquisa não é número é curva a curva ela é importantíssima para você entender o movimento quando uma pessoa chega e fala o seguinte, as pesquisas erraram por completo? Eu acho que elas erraram, tá? não estou dizendo que elas estão 100% certas e tal. Eu, eu só tenho receio de dizer o seguinte, isso aí nada vale. Não, seu argumento é: existe Muita um é método seguinte. científico pelo qual a gente pode uh, entender a mente da população e chegar numa Há aproximação. Uma tendência, Ponto. Isso é possível cientificamente? É, Ué, claro que é possível. Foi demonstrado científico. no sábado. Não, pesquisas estão. Uh, uh, são utilizadas para decisões empresariais, bilionárias. Claro, e, óbvio. Pesquisas são, são feitas utilizadas... todos os dias. Pesquisas funcionam. Claro. Mas a gente tem que abrir um parênteses e colocar: tá, a gente entende que existe esse método científico e que ele é. Beleza. É capaz de ser eficiente. Ok. Aí a gente analisa a outra situação. Que pode acontecer, certo? Pode acontecer, mas que não é... é não é o, exato. não há uma comprovação disso. Sim, por isso que existe a margem de erro. Mas existe um outro cenário, que é as pesquisas repetidamente, durante o ano inteiro, mostraram um cenário e depois mostraram que não era verdadeiro esse cenário. Eles erraram no, na, na projeção que eles... Mas você mes... admitiu que eles erraram. Mas entenda... Eu, eu, mas... eu admito... o seguinte. É, quando você projeta uma pesquisa ao longo de um ano inteiro especificamente, você está descredibilizando todo o processo eleitoral que existe e... A aptidão das pessoas irem lá no dia da eleição e fazerem as suas escolhas. Então não serve pra nada. Então o que o cara fez há seis meses na pesquisa tem que ser o que vai acontecer? Claro que não. Não, não, não. O Isso que eu não tô... faz sentido. Claro, claro. O que eu tô falando é que as pesquisas não estão mostrando a verdade mais. As pesquisas, elas mostram tendências que são importantes de serem captadas pela sociedade. Premissas básicas. Pesquisa não é mãe de nada. Não acho que pesquisa é mãe de Ná. Se você acha que pesquisa é mãe de Ná, você está perdendo já na largada. Está errado o raciocínio. Pesquisa não é para acertar. Tá, mas você discorda comigo que é possível alguém comprar uma pesquisa para favorecer o seu candidato? Pode ser. Dis... Eu, não, eu não, não descarto essa possibilidade. É possível. Você claro, acha que ela não é, é altamente provável, dentro, dando o contexto geral da, da nação, onde, por exemplo, o STF o TSE infringe direitos constitucionais do cidadão em prol de, um, de uma pauta. O, se o, o STF, se o STF, que é a Corte Suprema, os caras mais pica dos judiciários, estão ignorando as regras para avançar os seus interesses políticos, como que a gente pode acreditar Não, Isso que... é uma acusação baseada em nada. Não, O próprio inquérito das fake news é legal. O, o inquérito das fake news em nada tem a ver com a pesquisa. Que não, que ele, mas tem a ver? ele não tem a ver com as pesquisas em si, ele tem a ver com que que, eu o tô... que alguém no poder seguinte, pode fazer para manipular um poder que eu ela tenho tem, um o favorecimento de um político, eu tenho de um, um grupo. Eu tenho receio de descredibilizar aquele cara que está pensando numa metodologia aquele cara que está trabalhando cientificamente pelo país eu tenho muito receio disso extremamente porque no momento em que você descredibiliza esse cara se está descredibilizando mas descredibilizando eles se a descredibilizaram ciência. cara mas Monarque, eles que se descredibilizaram Monarque. não foi a gente não Monarque. é a gente a gente Monarque. não tá. não é essa conversa que está fazendo os caras não acreditar na, na pesquisa Entendi, tá ligado Monarque. entendo o seguinte quando você fala eles se descredibilizaram qual foi o erro da eleição presidencial o uh. bolsonaro cinco pontos uh. certo ok que é mais? mais até que 5, né? De 36 para 43 dá quanto? Não, de 37. O último data é 37, folha tá... IPEC é dava praticamente 37 pontos para Bolsonaro. Ponto. Nós é. estamos falando aí de 5, 6 pontos. Ah. Mas tem a margem de erro. Se a gente for pegar a margem de erro, são 4 pontos de erro. 4 pontos de erro. Sabe quatro por que não é? Porque a margem de erro... Não, na verdade é assim. É, 4 é. é. pontos é. de erro, porque é para mais. Aí eu estou pegando... É, justamente a intenção de voto do Bolsonaro e alargando de 37 para 39, que foi a quantidade. É, houve um erro de quatro pontos? Sim. Mas na pesquisa de sábado, estava lá escrito 2% de indecisos. Ou seja, você joga fora o indeciso. Tem 2% ali de indecisos. Tinha um Ciro Gomes com uma quantidade de votos maior, ou seja, nitidamente o Ciro Gomes, ele perdeu o voto para o Bolsonaro e as pessoas... O, uh, tiveram aquele famoso voto útil, que acontece, é esse é o ponto. No momento em que você fala que está tudo errado e descredibiliza tudo, você está jogando fora o voto daquele cara que está na urna, na fila da eleição, e que fala assim, ah, quer saber, Eu vou votar nesse cara mesmo. Estava com a ideia de votar nesse outro cara, mas vou... Como é que o Instituto, como é que dá para culpar os institutos de pesquisa sobre esse voto? Esse voto, ele existe, é real. Eu conheço uma galera então, que Então, o seu argumento assim. é que na hora que eles fizeram a pesquisa, o cenário era um, só que no dia seguinte o cenário mudou pra caralho radicalmente. Não. Não? Não, porque o cenário não mudou. Se então, eles, no sábado... O do cenário mudou quatro pontos, Monarco. Nós estamos falando aqui. O cenário não mudou. É, quatro o Lula pontos Lama... é bastante. É. Milhões de votos, né? Mas, mas o, o, as tendências foram mantidas. Houve só uma discrepância no que se refere a Ciro Gomes e um aumento do Bolsonaro, que é justamente, ao meu ver, essa inversão do voto útil. Mas então você que cons... existe. Oh, hoje saiu. Agora você vai me falar, pô, oh. pode eh, ter errado de sábado para domingo, beleza? Alguns pontos, mas qual que é o ponto mais importante? São as tendências. O Lula lá em cima, o Bolsonaro em segundo e uma terceira vicefacelada. A pesquisa acertou? É, eu entendi, eu entendi, eu entendi. É que eu, eu não acredito que as coisas são por acaso, tá ligado? Não, eu, eu entendo que você está falando que existem pros, probabilidades e possibilidades de um certo conluio. Eu concordo. Eu não confio mais nas pesquisas. Saiu hoje uma pesquisa... IPEC. Do, da IPEC 55% Lula, 45% Bolsonaro nos válidos. É 55? Que é o que interessa. É. 55% 45%. Na estimulada hum. deu 51% a 39%. Entendi. Mas o que vale é válido. Então, porque no final das contas... Eu, eu não acredito... Em nada? Em nem um fio de cabelo dessa nem pesquisa. Um Eu acho que, que tá, ela vai estar totalmente errada, mesmo que o Bolsonaro perca... Mas entenda perca. o seguinte, como é que você considera que ela vai estar errada no dia 30 de outubro se ela está refletindo no dia 5 de outubro? Significa que você está pressupondo de que a pesquisa do 5 de outubro tem a obrigação de acertar no dia 30? É. E a campanha no meio? E Mas os é... debates no meio? É e o cons... processo de convencimento das pessoas no meio? Nada vale. Mas não faz sentido. o que serve uma, uma, uma pesquisa que a gente não confia, não acredita? Você acha que é realmente. Não, realmente eu acho que a nação agora está 51 Lula é, e, e, e 30. O que, que foi 30... na urna cacete? Não, não foi isso, foi diferente. Ué, foi 48. 48, 43. Exato. Agora nós tivemos os apoios importantes, tanto para o Bolsonaro quanto para o Lula. Bolsonaro já subiu dois pontos das intenções de voto que ele tinha. E o Lula já subiu uh, cinco pontos, é isso? Das intenções de voto que ele tinha. Então, por que, que, uma é o, pesquisa, ponto? Por que, que o Bolsonaro colocou uma pesquisa que ele estava com um monte de ponto então. e não deu certo? Como assim? E não tava, não tava verdadeiro? Da você Bras acha? Market, é, você Será fala, que lá? o Bolsonaro não comprou essa porra também? Meu amigo, não tem como provar não. isso. O meu ponto... Ah, mas eu sei que não tem como Monarque... provar. Mas a gente está falando aqui sobre o que a gente acha mais provável. Mas, Monarca, o, é, o, o que me incomoda é a seleção da crítica. Você não, não se incomoda, incomoda de incomoda. usarem as pesquisas para iludir as pessoas, para fazer as acreditar num cenário que não é verdadeiro? E não, isso eu acho me incomoda que as também. pesquisas eleitorais elas têm um potencial grande de por muitas vezes fazer com que a pessoa decida o seu voto, mas ao mesmo tempo ela tem um potencial muito grande para fazer isso ser revertido. É um caminho dúbio, isso não é somente um caminho. Não existem somente pessoas que pensam se a pesquisa está assim, eu vou voltar desse jeito. Podem ter pessoas também que pensam o seguinte: ah, eu não vou nesses dois, eu vou no outro. Entendi. Bom, eu só vou voltar a acreditar em pesquisa Enfim, quando elas acertarem. Eu não tô. Eu não Então, mas eu não estou aqui para defender Instituto de Pesquisa. Eu só só vejo com muita preocupação, principalmente, a descredibilização completa da ciência, que foi o que aconteceu na pandemia. E, e a pesquisa é, que é feita, querendo ou não, ela é, representa a ciência brasileira. E se você descredibiliza a pesquisa brasileira de todas as formas, falando que nada vale, que está tudo jogado fora, você está descredibilizando também a ciência brasileira, Uma como per... foi feito na pandemia. Uma pergunta para você, então. se Você acha que a ciência não é usada como arma política? E às vezes o que as pessoas, a mídia e as narrativas passam como ciência não é nada mais como uma ideia que não tem nenhuma fundamento científico mesmo, travestido de ciência, e usando, inclusive, esse respeito que a gente deveria ter pela ciência para enganar as pessoas, porque eu acho que isso acontece toda hora. Eu acho que a ciência, hoje em dia, não se representa mais. Não porque a ciência parou de funcionar, mas porque aqueles que detêm a imagem da ciência usam em favor, não da ciência, mas sim da política. Então, quando não, as pessoas falam que... Não fala, generalizar, né? Não, tudo bem. Mas quando você fala que as pessoas estão credi, descredibilizando a ciência, é, tem um motivo para isso estar tá acontecendo. Não é porque eles não gostam de ciência. Todo mundo gosta de ciência. Todo mundo descredibiliza de ciência, mas vai lá no microondas, esquenta <coughs> sua parada e fica felizão. Tá todo mundo descredibiliza a ciência, mas quando o brasileiro teve que tomar a vacina, a maioria das pessoas tomou. Entendeu? Então, essa noção... Não é que a gente está descredibilizando a ciência, é que muita gente começou a perceber que a ciência está usa sendo usada como fantoche para fins políticos. E tem muitas coisas que são ditas como ciência que não são ciências, são apenas ideologias e vontades políticas travestidas de ciência. A ciência muda, e a ciência ela não é... Uniforme, mas não o que existe que, um consenso na ciência. O que nós vamos fazer com as pesquisas eleitorais? Por exemplo, nesse segundo turno, não realiza pesquisa eleitoral? Não, pode realizar. Sei, mas a, ninguém a vai acreditar deles. na pesquisa, enfim. Eu não vou acreditar. Eu não vou acreditar. Eu não vou viver a minha vida olhando para a pesquisa e levando aquela informação como algo relevante para formar meu pensamento. Não vou. Eu me recuso. Porque ela. Não é que ela erra oh, esse ano. Ela errou no ano passado e está errando. Em todo mundo. tá errando nos Estados Unidos, as pesquisas erraram lá para o Trump. Acho, colocaram que ele não ia conseguir. Mas, assim, é, quando você fala as pesquisas erraram, você está pegando no número, né? Você está querendo que a pesquisa acerte realmente. Então você quer que a pesquisa dê 43% que o Bolsonaro e deu 43%. Eu tolero uma margem de erro, de 2%. Então, tudo bem. É, mas para mim, a coisa mais importante Parece da que pesquisa... É pesquisa. Não, a... não acho. É a tendência. Não acho. Para mim, a coisa mais importante de uma pesquisa é a sua tendência. Se o Bolsonaro terminasse em primeiro lugar no último domingo, eu estaria absolutamente concordando com tudo que você falou. Entendi. Mas o Bolsonaro não terminou em primeiro. Ah, então vamos mudar para a pesquisa de tendência, em vez de eles tentarem adivinhar os números. Aí é uma, questão, uma discussão metodológica. <risos> Aí é uma discussão metodológica, eu entendo. É. Mas a, qual que era a tendência da pesquisa mais importante? Lula na frente, Bolsonaro em segundo e uma terceira via facelada disputando para ver quem que ia pegar a medalha de bronze. É isso que eu tirei da pesquisa de sábado. E foi o que aconteceu. Ah, Paulo, mas a diferença foi muito menor. Concordo, a diferença foi menor, mas a tendência foi mantida. E a pesquisa refletiu isso. Então, ah, assim, tudo bem, tudo é, o erro da pesquisa é somente se o Bolsonaro não foi tão bem assim nos números? É porque ah, a galera pensa, ó, eles colocaram esses números baixíssimos do Bolsonaro para hum parecer que o, que o Lula tem um apoio maior Beleza. que ele não tem. E a, você sabe que a mídia faz muito isso. Beleza. Tá fazendo um trabalho de Concordo marketing pra caralho pro Lula. Mas vi muita gente divulgando a Bras Market, que dava o Lula com 30% e o Bolsonaro com 40% Que é o Bolsonaro fazendo a mesma estratégia. Então, porque é o mesmo conf... bosta do... do, do de, então, é um político de bosta, igual então, a todos. Então, enfim... É... Mas eu não tô defendendo o Bolsonaro. Eu entendo. Eu, eu tô defendendo o, o Mas que é que eu acho que a revolta, na eleição, tá a revolta ela não pode ser seletiva, entendeu? Esse é o meu ponto. Sim, sim, sim, sim. Concordo. Porque se eu... Ah, esse Datafolha! Porra, aí você vai abrir a rede social do cara o cara divulgou a Bras Marketing. É isso que me eu falo, pô, aí, peraí, isso tá de brincadeira. Sim, você tá puto eu, com o Datafolha e divulgou a Bras Marketing. Mas eu não confio no Datafolha e também não confio na Bras Marketing. Eu não confio em nenhuma é, empresa. A empresa, para eu confiar, ela, eu, ela tem que falar, me, me provar que ela ganha dinheiro de uma forma que ela eu não, não tenha que se beneficiar de nenhum grupo político. Aí eu vou começar a acreditar que talvez ela esteja fazendo um trabalho sério. Vamos ver dia 30 o que é. vai rolar. Mas eu vou te falar, essa pesquisa, eu concordo plenamente que ela não tem a menor é, condição de acertar o resultado eleitoral. Porque existem vários fatos que a campanha, no decorrer dela, vai mostrar, que é a mudança do tom do Bolsonaro ou não... Que é o discurso, as campanhas na televisão, no rádio. Os debates, eu acho que vão ser importantíssimos vai, nessa eleição. Vai Porra, vai ser importantíssimo. E agora são só os dois, né? Não, não tem assim, mais os figurantes. Não dá pra a pesquisa do dia 5 de outubro refletir o que vai ser no dia 30. Eu acho. Não dá, porque tem todo um percurso. Agora, o que, que ela tá refletindo? Ela tá refletindo a segunda, a terça e a quarta dessa semana. Sim. E aí ela é reflete uma, tipo, uma consolidação que o Bolsonaro vai perder, tá ligado? E é muito... Sim, mas, ela... mas é o que foi. A pesquisa não está igual. Ele chegou perto de perder mesmo, 48% É o que é foi, quase 50, né? Ele ficou 1.6 a perder do primeiro turno. Não é a pesquisa que está inventando isso, é a urna. Esse é o meu ponto, entendeu? Sim, sim, sim. E, sim. e não tô aqui defendendo o, o Lula ou o PT. Eu tô aqui pegando o número. É número. Número. Não, não, com certeza. Mas esse é um ponto que é um, vem de um. deriva de um ponto maior, que é política, meu irmão. É um jogo duro, é que vale tudo. É e vale tudo. E eu não duvido nem um pouco que as, eles vendem pesquisa, que eles chantageiam as pessoas, eles assassinam as pessoas, eu só tenho sequestram, eu Isso só tenho... acontece na concordo. política. Eu concordo, eu só no caso das pesquisas não gosto de Estado policialesco. Sou não, absolutamente favorável de... ao livre mercado e acho o seguinte, legítimo, da... Punir legítimo da população ter desconfiança, Sair tá um belíssimo mercado para uma empresa ir lá, criar a, o seu produto de qualidade, ir para cima e conquistar o mercado. Eu concordo plenamente Pronto. com essa isso. Essa é a minha análise. Plenamente. É, eu acho que é o Deus Mercado que vai resolver essa, essa, essa essa é minha essa, esse problema. Quando o viu? Estado mete o bedelho na história de querer regulamentar, padronizar, e aí eu já vejo um M caos. Mas para que o mercado faça essa parte, as pessoas têm que entender que o trabalho que as pesquisas estão fazendo não é excelente. Quanto mais próxima a pesquisa chega da realidade, melhor. Mas você é a já não disse que há uma certa insatisfação das pessoas nesse sentido? Sim, sim. Então, já existe esse sim, mercado. É, sim, eu acho que elas estão. Eu então. acho que. Pesquisa, pesquisa. Não, gente. eu também acho que existe. Eu não estou dizendo que não existe esse mercado. Não, não, eu claro sei que Você está defendendo algo importante, que é não descredibilizar a ciência. É possível, sim, através do método científico, fazer pesquisas que cheguem perto do que está acontecendo. Isso é possível. E eu também concordo que é possível. Eu só tenho medo que isso está, mesmo sendo possível, sendo usado. Não, Como uma arma política. Só esse é o meu medo. Mas pode, pode ser que eu estou errado também. Estou teoria de conspiração mas, demais. Mas é, é legítimo. Enxergando é le... com Cara, um nós, nós temos que tem... desconfiar sempre. Desconfiança é criticidade, beleza? Sim, sim, sim. É, esse é um... Você o... a criticidade, acho válido. Mas é, eu, eu, eu só acho que toda generalização ela é um pouco burra. Eu, eu acho. Entendo. Com certeza. Quando você coloca tudo no mesmo patamar e tal, tá tudo Todas errado. Todas pesquisas no Brasil são é, compradas. Exato. Sim. Aí eu acho que, meu, aí nós estamos numa discussão de beleza. Ou de estado ético e moral da sociedade. Né? É. <risos> também pode ser. Vamos abrir a criticidade nisso também, nesse pensamento, certo? Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks,